O tema desse vídeo aqui é algumas pessoas podem achar que é um pouquinho pesado e realmente é, sabe? Mas a moral é que ele é necessário. Eu acho que você já conhece a Letícia Tiraquim, já faz muitos anos que ela é famosa, inclusive eu acho que ela já se meteu em umas tretas, aí também foi cancelada. Mas o foco desse vídeo é sobre o que, que ela tá passando agora. Ela postou um vídeo no canal dela chamado Eu Não Tenho Mais Mãe. Quando a gente vê esse título logo de cara, talvez a gente pense que a mãe dela faleceu ou alguma coisa parecida. Mas é triste por outro motivo. Acontece que ela decidiu banir a mãe da vida dela. Pra vocês terem noção, nunca mais nem sequer chamou. A mãe dela de mãe Por conta de sim, muitas coisas que a mãe dela fez Que foram bem horríveis e é interessante a gente falar que sempre tem algumas pessoas que pensam diferente Eu vi algumas pessoas meio que defendendo A mãe dela um pouco, dizendo que ela não pode Se afastar assim, sabe, de uma pessoa que é da família E tudo mais E beleza, eu acho que urgentemente a gente tem que falar sobre isso mesmo é... Oi gente é Hoje que eu vim Falar o que aconteceu comigo Eu não tenho uma boa relação Com os meus pais não tenho mesmo, eu digo que eu sou uma pessoa que não gosta dos meus pais. Bom, eu vou resumir um pouquinho o começo da história da mesma forma que a Letícia contou pra gente lá no vídeo. Basicamente, ela teve uma filha Evangeline, com o namorado dela, né? E beleza. Depois é quase um ano, assim, do nascimento da filha. Acontece que o casal terminou. E beleza, novamente, normal. É a coisa mais normal do mundo, né? Pessoas se separarem. E ainda por cima a Letícia falou que pelo menos eles se separaram assim de forma amigável. O que é a melhor coisa quando se tem filho, né? Pra ficar junto, a presença e tal, etc. Acontece que quem não gostou dessa separação aí, mano? Adivinha quem foi? Pois é, a mãe da Letícia. Sabe o motivo, mano? Olha só. Porque o Ex-namorado da Letícia tem dinheiro, tá ligado? Parece que o cara é rico, ou sei lá. E o sonho da mãe dela era que a filha namorasse um cara assim com rios de dinheiro. E claro, ela tava realizando o sonho dela, né? Inclusive, que sonho estúpido, é isso? Não quer a felicidade da filha, só quer o dinheiro mesmo do cara. E assim, naturalmente, sabe? Quando um casal termina, é bem normal, bem natural que os pais aconselhem. Os pais tentem ali, sabe, ir com carinho. E eu acho que até que tá tudo bem, assim, que tua mãe queira que tu volte com teu ex-namorado, sabe? Tanto porque ele é legal, faz bem pro pessoal, ou porque ele tem rios de dinheiro. Mas querer e manter assim no Pensamento, cara, sem forçar uma coisa Mas forçar, a ponto de espancar A própria filha pra isso, eu acho que a gente Chega assim, cara, em um outro nível, sabe Que não devia chegar Aparentemente ela já não se dava assim tão bem Com a mãe, e a mãe dela e o pai meio que Invadiram a casa dela, e segundo as palavras Da Letícia, né, pessoal, ela foi espancada Pela própria mãe nessa Ela entrou Falou, se a gente não vai resolver por bem, a gente vai resolver por mal. Então, ela me... Começou a me bater, a me espancar. Eu vou mostrar, eu, ah, eu tenho câmera por todas as partes da minha casa. E sim, segundo a Letícia que ela contou ali no vídeo, isso aí aconteceu só porque ela terminou com um cara que tinha dinheiro. E a gente até pode pensar que talvez a Letícia podia estar privando assim, sabe, a vó de tá vendo a neta dela. Ou qualquer coisa assim, o cara tá maltratando a própria filha. Mas não, a Evangeline, mano, a filha dela, mesmo com a Letícia não conversando com a mãe direito, a filha ainda ficava com a avó e tudo mais. É, eu não entendo, porque ela tava com a Evangeline, é... Mas daí ela vem me agredir. Eu não entendo. Eu, eu não entendo como que uma pessoa pode chegar a esse ponto. Eu não entendo do, do porquê essa pessoa fez isso. Eu não entendo. Eu tô com medo até agora. Porque quando ela tava saindo... Eu vou tentar achar aqui. Porque ela me ameaçou. Ela ameaçou. vir me catar de novo. Ela falou assim. Ah, porque isso aqui não acabou. E toda, e toda hora ela... Me xingando, fazendo piada de mim Eu tava chorando E ela falava Ai, tá fazendo um showzinho Ai, o um showzinho dela Ai, não, não, não, tô fazendo um showzinho essa ideia de é que parentes podem ser abusivos Sabe, algumas pessoas não aceitam, ainda mais No Brasil, que tipo, a gente tem que fazer um natal Todo mundo junto, sabe, família sempre junta É difícil aceitar que alguém que supostamente Te ama, sempre te amou, pode Causar danos tão grandes, geralmente Sabe, o abuso começa emocionalmente na família Assim, com manipulações, cara, controles E também muitas críticas, e nesse Caso aí já tá na parte física, a Letícia Caiu no chão e a mãe dela continuou batendo E batendo com ela, gritando, mano, uma loucura E tu pode pensar, ah, mas pô, é a mãe Dela, a mãe pode fazer isso, sério que tu Pensa isso, sério mesmo? Então vamos parar pra pensar um pouquinho Imagina se alguém, assim, uma amiga dela, uma amiga tua, na verdade Invade a tua casa, mano Tu tá na tua casa tranquilo ali no teu computador né? E alguém invade e começa a te bater ainda por cima Depois tu cai e a pessoa continua te batendo, mano E depois ainda fica te ameaçando e te zoando Se essa pessoa não for a tua mãe, como eu falei, cara É uma amiga tua Qual a chance de tu continuar sendo amiga dessa pessoa? Tu só vai continuar sendo amigo se, sei lá, mano Tu for maluco, tá ligado? Porque nada justifica isso, mano E quando é a mãe fazendo isso na minha opinião, cara, é a mesma coisa Não é porque é família que tu vai ficar sofrendo assim por conta da família E quando tu se afasta da tua mãe ou de qualquer outra pessoa assim da tua família As pessoas têm que entender que tipo, que isso não é egoísmo Ou algo que não se deve fazer Eu acho que tem um tabu muito grande sobre isso, sabe? Mas a pergunta é Tu vai ficar sofrendo, mano, tendo uma vida ansiosa maldita Por não saber se tua mãe vai invadir tua casa, mano, e te espancar Só porque é a tua família? Eu acho que não, Tá ligado? E nesse vídeo eu quero falar que eu não, eu não tenho mais mãe e eu não tenho, tá? E de novo, não vou atrás dessa pessoa porque eu não conheço mais essa pessoa. Essa pessoa morreu pra mim, tá? A Letícia falou que vai se mudar Porque ela tem medo Vocês entendem o nível que é isso, mano? A gente nem tá falando de uma pessoa estranha, sabe? Um maluco, mano Que chegou ali e tá ameaçando ela É literalmente do pai e da mãe dela os parentes E eu achei muito importante mesmo Ela ter postado esse vídeo Porque não é só ela que vive algo assim não, gente Infelizmente não é todo mundo que tem a benção Assim de ter uma família muito boa contigo E muitas pessoas ficam presas A mães e familiares que fazem muito mal Porque elas pensam que são obrigadas Obrigadas a retribuir, sabe? O que os pais fizeram É claro que bons pais, mano tem que ser amados e respeitados, etc. Mas eu não tô falando desses bonzinhos, não. E sendo dos igual a da Letícia, sabe? Que que são abusivos e provavelmente narcisistas. Imagina, mano, invadir a casa da guria e espancar ela, beleza? E essas histórias aí, mano, acontecem sempre, sabe? E no momento que eu vi esse vídeo, mano, eu lembrei daquela atriz lá do iCarly, que depois que a mãe dela morreu, ela publicou um livro chamado Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu. Parece um título meio pesado pra um livro, né? Mas muitas vezes essa é a realidade. A pessoa só consegue viver, cara, depois que tais parentes morrem. E ninguém precisa de isso, mano. A tua vida e a tua sanidade mental, sabe? É a prioridade. Eu quis fazer esse vídeo aqui em apoio a Letícia e também em apoio a todo mundo que sofre com isso, sabe? Não sabe como lidar. Enfim. Eu tenho esses problemas. A maioria por causa dela, por causa deles. Vocês não são obrigados a gostar do paz de vocês. Toda hora eles ficam falando. Ah, Mãe, porque eu sou seu pai Eu posso fazer o que eu quiser com você Não, eles não podem Não podem, gente Não podem Vocês não merecem isso Ninguém merece violência Eu não mereço isso Eu não mereço isso Muito obrigada a todo mundo que se preocupou comigo Que tá se preocupando comigo Muito obrigada de verdade, pessoal as mencione se boiou e se